Salve pessoal, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Aqui é o Ferrez, hoje nós vamos falar de várias coisas, né? Algumas coisas, certo? E também vou falar do Dimar Amar, que é a nossa nova HQ, beleza? Ó, tô com as provas aqui, acabei de aprovar para Ipsis preensar esse material pela editora Comic Zone, beleza? Que é o nosso próximo lançamento. Estamos aí para 30, 30 HQs publicadas, rapaz. 30, olha essa vitória, beleza? Mas também hoje nós vamos falar de uma questão, mano, que, que tem incomodado muita gente, né? Uma questão que tem, assim, feito muita gente ficar, é, às vezes, até sem dormir, né, mano? Porque perante esse governo aí, a inércia desse governo em relação à cultura, a gente acaba, muitas vezes, ficando... Quem gosta de cultura, quem gosta de gente, quem gosta de talento humano, a gente acaba ficando, muitas vezes, preocupado, né, mano? E eu, eu quero contribuir aqui um pouquinho com vocês. Eu participei de uma conversa lá no centro da cidade, Tá ligado? É, encabeçada pela comitiva do Guilherme Boulos, beleza? Do, do, do, do então candidato Guilherme Boulos, né? Que ainda não. Ele não falou se é candidato a governador ou não, mas. Quem acompanha o canal aqui sabe que eu sempre apoiei ele na campanha para presidente, e. Né? Não, todas as campanhas que ele fez parte aí, eu sempre fui um cara que acreditei nele desde o começo, porque eu acredito no ser humano Guilherme Boulos, né? Não tô falando de partido, nada, que eu não sou filiado a nada, não tem nem time de futebol, rapaz, tá ligado? Mas ele, como um cara que é meu parceiro, que eu vou na casa dele, que vem na minha casa, que não é somos um amigo, então eu é, resolvi apoiar a candidatura dele desde o comecinho ali, quando os caras chamavam ele de candidato nanico. Mas, é, né, você vê que a candidatura do cara cresceu, o cara cresceu porque o discurso é muito certo, o que ele faz no dia a dia também é muito certo, porque eu acredito muito na ação, em vez de só falar, papapá, ficar falando que nem os candidatos, aí o cara sai pra ação. Inclusive, nessa pandemia, foi um, o único candidato que eu vi aqui, tá ligado? De, de, do, do nível que ele tem hoje, do tamanho que ele tem, que foi pra rua distribuir sexta, fez campanha comigo pra arrecadação de sexta, tá ligado? Então é outro nível, e aqui não preciso pedir voto pra você, que você vote quem se quiser, você tá ligado? Mas nós fomos nessa reunião com mais 70 artistas participar da reunião de cultura fora do eixo de campanha, tá ligado? Principalmente por quê? Porque é importante a gente falar porque que a cultura não voltou ativa 100%, tá ligado? Mano, eu, eu falei lá no dia, né, que até igreja evangélica das menor que tem com 20 pessoas no fundão de qualquer quebrada já tem o que vai fazer ano que vem e a cultura ainda tá debatendo quando vai voltar tá esperando os caras dar autorização para voltar irmão cultura não precisa de autorização de nada não irmão cultura é pé na porta é voadora no lustre tá ligado não tem que ter autorização de nada não foi a minha fala lá no dia eu não parei todo mundo sabe tá ligado? Fui para rua, me contaminei, assim como vários dos meus, várias das minhas, corremos risco de, de, de morrer, porque a gente viu que era mais urgente, naquele momento o povo não tá pedindo mais livro rápido, o povo tava desesperado por comida também, como tá ainda, como o preço das coisas tá, então a gente foi para rua, certo? Até falei, depois de lá, eu fui para o Jardim P, certo? No ação do Paulo Magrão, dentro da quebrada, aqui em Zona Sul, e fui para essa ação à noite, então foi um dia bem cansativo, que fomos lá no debate de cultura, e depois fomos para essa ação, tá ligado, do Paulo Magrão ali no Jardim P, numa praça, até que eu ajudei a fazer aquela praça ali, eu puxei o bonde da praça, tá ligado, que fica em frente ao Café Filho, puxei o bonde junto com a turma do Negredo ali, meus parça ali, que ajudou a encampar ali com o Marcelo Loureiro, com todo mundo que estava envolvido na época, tá ligado, no, nas iniciativas de ONG que a gente estava junto, para poder puxar o bonde para aquela praça existir. Beleza, tanto o Marcos Moraes também. Um monte de gente envolvida da hora para poder a gente fazer a praça existir e o Paulo Magrão, que é um cara que faz eventos há muitos anos na quebrada. Pra vocês têm ideia, eu pequenininho ia nos eventos do Paulo Magrão, feito na mata ali, na Chico Mendes, tá ligado? O Parque Santo Dias, né, que a gente chama de Chico Mendes, o Parque Santo Dias ali. Então, a gente, é, desde pequenininho, mano, eu ia nos eventos dele, tá ligado? Então, foi um honra ele me chamar pra um evento. E eu sou assim, rapa, pode ter mil pessoas, dez pessoas me chamou naquele bagulho que eu me propus aí, que eu acredito, tá ligado? Porque também tem gente que chama uma coisa... Mano, na moral, que chama a gente para coisa que você fala, mano, isso não tem nada a ver comigo, tá ligado? Isso não tem nada a ver com a minha luta. E já tô né, mano, já tenho caminhado de 25 anos, também correndo pra caralho, e não, não fiz candidatura cigana, tá ligado? que senão deixar também os caras te para tudo que é lugar. E, então eu sempre falo, mano, comece o evento, faz seu evento, até antes de convidar outras pessoas, que nem o caso do Paulo Magrão, que fez o evento acontecer tá ligado e quando o evento tá começando do zero que nem esse que ele fez na mata eu faço questão de estar tá lá também tá ligado no caso dessa praça aí ele começou na mata muito tempo atrás a gente chama mata rap é o um nome que a gente dá para praça é, para o parque ali Santo Dias tá ligado a gente chama de mata aqui na quebrada a gente chama, chama de mata então foi muito importante tá ligado aí nesse evento porque eu sempre gosto de ver o evento também quando ele tá florescendo né mano quando ele tem ali a sua ideologia não, vários manos falou, oh, mano, eu já pouca gente e tal. Irmão, eu não vou por número, não. Tá ligado? Aquele princípio bíblico que vocês abandonaram lá atrás, de onde estará um ou três reunido meu nome, eu estarei também. Esse princípio bíblico aí eu sigo. Embora eu não, não siga a Bíblia, mas sigo esse princípio aí, tá ligado? Que é, mano, onde tá um ou dois que tá pelo certo, nós tá lá. Não interessa, não. Já vamos no estádio, já fiz estádio. Ó, já fiz. Vou dar um exemplo pra vocês. Já fiz o City Bank Hall. Tá ligado? Depois. Eu fui para o estádio do Palmeiras lá, que os caras chamam estádio do Palmeiras, certo? Fiz o estádio do Palmeiras no mesmo dia e depois voltei para Quebradinha e fiz um jangadeiro com 20 pessoas. Mesmo dia, três atividades, certo? Então, tá ligado? É, é assim, mano. Você, a diferença de artista para militante, né? Essa é a diferença de artista para militante. A gente é artista? Da hora. Estamos tá artistas também, mas somos militantes? É o principal, é você militar em prol do que você acredita. Então nesse, nessa, nesse parque do Jardim P também, ali em frente a Café Fida, nós também falamos de cultura também, como é importante a cultura na quebrada e como a gente não tem. Eu, da minha parte, com a literatura marginal, com ensaias, com os montes que nós puxamos, tá ligado? Tanto que tá voltando agora as atividades na loja Sul já tá programado, se você não segue aí umdasul.com o número 1, um, para você acompanhar as atividades que rola na loja. Certo? Ou segue meu Instagram, Ferreza Oficial, que você também vai acompanhar as atividades da loja. Eu vou postar lá. Já tem ensaio marcado, que é o livre ensaio, certo? Que a gente criou mais de 10 anos atrás aqui no Capão Redondo, que, mano, centenas de bandas já ensaiaram lá. Então a gente vai fazer um livre ensaio na loja. E depois, exposição de arte já está marcada também. Oh, os caras estão tá voltando com o estádio já sem máscara, certo? Que eu achei errado, inclusive. Né? Festa de show sem máscara. Eu acho que é show sem máscara estádio, ainda não, mas é show sem máscara no Rio de Janeiro já vai ter. Eu acho errado, inclusive, tá ligado? A gente não pode voltar com atividades presenciais que sejam controladas, tá ligado? Que tem um número certo de pessoas, que pra, no nosso caso vai ser número limitado de pessoas com máscara, de distanciamento social ali dentro, dentro do, do evento, mas tudo aberto. Um álcool em gel de plantão ali em todos os lugares que a gente vai deixar, ali, que nem aqueles bagulho de bombeiro que fica com os extintor. Mas tem que voltar, mano. A cultura também é emergencial pra voltar. A cultura é mais emergencial que esses bagulho aí, tá ligado? E cultura não é show também não, rapaz, certo? Não é só show não. Show faz parte da cultura, mas cultura é um bagulho mais além. Cultura nem cabe no bagulho módulo venda. Quando você vai falar de cultura, fala, então compra esse livro aqui. Não, esse livro não é cultura. Comprar livro não é cultura, irmão. Tá ligado? aglomerar coisa não é cultura não. É, é outra fita, tá ligado? Tanto que teve uma fala muito legal de uma mina lá, desculpa não sei o nome dela, se alguém lembrar, por favor, coloque aí é, nos comentários, que ela falou, mano, o cara falou, né? Teve um cara lá do teatro que ele falou um bagulho muito legal, que ele falou assim, tem uma menina também que falou uns bagulho embaçado, mano. Nossa. Agora, teve um cara do teatro também que ele falou um bagulho muito foda, quem lembrar o nome dele, coloca aí, que ele falou assim, aí, rapa, se ir pro teatro, se a iniciativa de, de fazer teatro é ir no teatro e comprar um espetáculo, eu tô fora. Eu sou contra você comprar um espetáculo. Você poder pagar para ir para o espetáculo. Não que ele é contra o ingresso, rapaz, mas ele é contra ter isso como iniciativa do teatro quando você for falar de teatro, tá ligado? Teve uma mina também que falou lá que a cultura tem que parar de, de lutar pela margem. Ou oh, o cara falou, agora eu tô confuso. <risos> Preciso pensar, mas para lembrar de tudo, muita gente falou muita coisa louca, mas teve um cara lá que falou que a gente briga pela, pela taxa de erro dos agronegócios, tá ligado? O agronegócio leva 80% do business, do dinheiro inteiro, do dinheiro inteiro de captação, de recursos, tá ligado? E a gente luta pela margem de erro, 0, alguma coisa por cento pra cultura. É a margem de erro dos caras. Se 80% do dinheiro vai para essas iniciativas do agronegócio, você imagina o que sobra a cultura é a margem de erro ali, tá ligado? Então tem umas falas muito importantes, mano. Teve a Laura lá, uma, uma, uma mina trans que fez um, uma fala muito importante também, Teve o pessoal do MTST, tá ligado? Foi muito legal. E aqui no Jardim P, tá ligado? Com o Paulo Magrão e tal, teve o Nelson Triunfo, que tava ali comigo também, fazendo o um evento. Beleza? Então, mano, é isso, mano. É nós buscar dias melhores através da cultura, tá ligado? Rápido, que nem, ó. Tô aqui, ó, com o maior carinho hoje, mano. Com o maior carinho do mundo. Eu tô fazendo a aprovação, tá ligado? Desse quadrinho da Comet Zone, que é sim, mano. Um grito de cultura, porque a gente tá lançando um trampo diferenciado, tá ligado? que fala principalmente de uma história que muita gente perdeu, né, mano? Num mundão, né, mano? De Maramara é aquele retrato que, que a gente não tem no entendimento da própria história. Então essa próxima HQ que a gente vai lançar, eu também tô mal feliz. Eu acho que a Comic Zone tá cada vez achando uma cara é, de bibliodiversidade maior, tá ligado? De poder somar no mercado editorial brasileiro de forma contínua, tá ligado? E para terminar, rapa, essa essa questão cultural, eu não posso deixar de dedicar esse vídeo a Otacílio Assunção, tá ligado? O Ota, um dos maiores ed editores que tiveram no país, um dos maiores artistas desenhistas que tiveram nesse país e que infelizmente morreu, é, se eu não me engano, faz dois, três dias que ele morreu, tá ligado? Foi encontrado no apartamento dele já sem vida há vários dias, né? É um pouco a história parecida do João Antônio, né, mano? Do escritor João Antônio. Então eu queria dedicar esse vídeo aqui a ele, tá ligado? Ota... O carinho que você teve por mim, os momentos que a gente trocou ideia, as bebedeiras que a gente teve junto, tá ligado? Nos, nos eventos de quadrinhos, nas feiras alternativas, nas trocas de fanzine, tá ligado? Você me fortificou na época pra poder eu criar a campanha do apoia -se. Foi você que falou Ferres, monta o apoia -se, mano. Seu trampo é maior importante, você não tem nenhum apoia -se. Então foi você, cara, o cara que deu esse grito aí pra me fortalecer, tá ligado? Fora isso, mano, nós já tivemos vários momentos da hora. Eu sempre segui os seus trampos. Desde o começo eu era... Piquenicho de novo, tá ligado? E, e já comprava seus trampos Desde a Mad Até seguir a Ota Comics né? O selo que você montou ali, né, mano? E com seus heróis, com seus personagens Tá ligado? Então vai fazer muita falta, rapa O trabalho do Ota como editor Como persona, tá ligado? Como fanzineiro, como cara do quadro independente Tá ligado? Vai fazer muita falta Esse, espero que ele não seja Um daqueles artistas que o país esquece a gente precisa muito fortalecer os nossos artistas em vida e os que se foram também homenagear e honrar suas histórias. Tá bom, rapaz? Um grande abraço para vocês. Aí foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixa o um comentário aí. Tamo com um estúdio novo. Eu tô arrumando ainda, hein? Mas tá ficando legal. Diz o que você tá achando do estúdio novo aí, tá bom? Do canal. E em breve tem mais novidade pesada. Tamo junto.